Hoje é você quem vai jogar! Hoje vamos continuar com o desafio Comandos Hardboard! Hoje na missão 4! Se você perdeu as missões anteriores, é só conferir a playlist correspondente! Como vocês podem ver, eu adicionei bastante inimigo. Porém, tudo que era original se manteve. Agora tem dois caminhões. Se você entrar no quartel general, você morre. Agora o quartel está super bem vigiado. Agora sim parece as missões do Beyond the Call of Duty. Vocês podem ver, o trem tá bem mais rápido Nessa missão temos yes. o franco-tirador com oito disparos, yes, o Marine. Yes, o sapador com granadas yeah. e o condutor com uma arma nova, a besta. Uh -huh. Sim, o condutor agora tem uma arma silenciosa e o buena verde que agora está separado do grupo. A tecla de acesso rápido da besta é a tecla O, ou seja, essa primeira zona aqui. Você terá que resolver sem o boina verde. Se o objetivo era dificultar a missão, tirar o boina verde do grupo, sem dúvida que isso provoca. Isso força você a saber controlar os outros comandos. Quero ver como é que você vai sair daqui sem decoy. <risos> Haha. Agora o tanque está super bem vigiado, porque uma vez a borda do tanque, essa área toda aqui vai pro saco, entendeu? Essa, essa área aqui, você acaba com todos eles, o desafio é chegar ao tanque. Depois disso tem que enfrentar essa tropa aqui, incluindo um tanque, e daí para cruzar a ponte, agora tem dois soldados do outro lado da ponte, além desses dois que ficam patrulhando perto deles, vai dar trabalho pro o francotirador, vale ressaltar que essa fase foi feita pensando que você já zerou o jogo e sabe o que tem que fazer. Lembrando que você pode chamar um amigo para jogar. Você pode chamar um amigo para te ajudar nessa missão. Esse jogo dá suporte a é multiplayer, ou seja, você pode jogar online ou em rede.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 O alarme aqui é um problema sério. O jogo realmente vai te punir se você soltar o alarme.